Vamos fechar o novo modo de jogo do Clash Royale Se liga só porque aqui é ao vivo E aí Clashers beleza? Bruna Clashária mais um vídeo pra vocês E galera o seguinte já estamos aqui ó Na conta principal Estamos sim 8 barra 0 Aqui no, no novo modo de jogo né Domine a captura do elixir galera Essa é a ideia Domine a captura do Elixir, você vai conseguir aí mais Elixir e vai conseguir derrubar mais fácil as torres do seu adversário Nós montamos um deck, eu estou nesse momento, nesse momento pra você que não sabe, estou ao vivo aqui no Facebook Estamos no Facebook, então você tá vendo aqui embaixo aqui ó, o chat da rapaziada que tá participando no Facebook Aqui do lado é a estrela da live, a galera que manda estrelinhas lá na live do Facebook, deixa eu até, ó, travou aqui E também aqui embaixo, quem compartilha a live também aparece Aqui em cima aparecem os nomes, é a pessoa que tá seguindo a página Ó, e o Douglas acabou de mandar estrelinhas aqui, ó, na live Olha que top, o Douglas mandou estrelinhas, então aparece no vídeo também Valeu Douglas, tamo junto, novo apoiador do canal Bruno Clash, mano, é isso aí Bom, e é claro, sempre que dá, a gente dá muito, mais, muito, mais, muito gift card, mano Beleza, então, vamos lá, agora, ó, o link do Facebook tá aqui embaixo na descrição, hein, galera Quer acompanhar as lives? Não quer perder nada? Tá aqui embaixo na descrição, molecadas Então é isso, vamos que vamos É o seguinte, eu montei um deck com a rapaziada Eles me ajudaram a montar um deck E é o seguinte, o deck tá bom É um deck de golem É óbvio, eu adoro golem, eu adoro golem Mas é um deck de golem que dá pra ganhar O desafio Tranquilevski Vamos lá então, estamos com 8 0 Bora lá partir, vamos ver se a gente fecha Invicto ou se... Vamos ver, vamos tentar fechar Invicto Então partiu, bora primeira partida, só vai Falou Bora lá então! Primeira partida na tela aí pra vocês é o Dando Anzac Pride. Começamos ali com. Hum, na Torre Inferno, será que vai mais rápido? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Nossa, levou, levou, levou, levou. Beleza, ele levou. Tá bom, hein? Tá bom, vamos ver como vai ser aqui, ó. Vamos tentar acabar ali com eles. Usando. Eles levaram todos os Elixirs, né? Conseguiram aí 4 Elixirs. Boa estratégia também É a primeira vez que eu pego um cara que levou é, bárbaros nesse modo, então Era algo que eu não contava Realmente, mas Tem que ficar ligado, né, porque a galera tá de surpresa Ó, ele levou também Dragão Infernal, esse a gente já viu bastante aqui Nesse modo mesmo Tá aparecendo bastante, olha, a bandida ali batendo Ali agora Esse aqui tá embaçado, mano, esse aqui vai ser treta pra gente levar mano. Vamos ficar de olho aqui Pelo menos o Elixir, ele tá levando facilmente, né Vamos ver se a gente consegue ali é, resolver o problema Pelo menos não tomando torres, né? Não perdendo torres, né? É claro que uma coisa meio que ajuda a outra Mas... É isso, mano Vamos ter que tentar ganhar na partida Bora lá e botar ali minha mini peca também Bateu ali também, beleza Já foi, já foi ali, já foi Beleza, a bruxinha ali tem que acabar, né? Hum, a bruxa vai bater na torre, mano Que raiva, eu não queria que ela batesse Tá, ele tem ali o... Hum... Beleza, destruímos ali Agora a gente leva, acho Agora a gente leva ali que beleza E eu vou botar ali, ó Do outro lado Do outro lado Pra poder pegar aquele outro elixir também, ó Pra não, não perder Pra pelo menos conseguir juntar aí um elixir bacana, né Bora lá, vamos colocar nosso golem aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Pra poder tentar, é... Dar pressão neles também Porque por enquanto eles deram na gente, né eles conseguiram dar na gente, então vamos ver se a gente... Ó, oh, tem, tem o foguetão A gente tem o foguetão também Pra dar dano ali, se precisar Ah, torre inferno deles, ó, oh, vamos puxar, vamos puxar Vamos puxar ali, beleza Já foi ali, já foi Acho que agora a gente leva esse dano essa, Esses dois aqui, beleza, levamos Vou botar aqui nossa mini peca Estamos pegando dois, né Esses dois aí é importante, galera Mas vamos ver qual que vai ser a ideia Ó, oh, ele tá, ele tá indo pra cima, né é se bebê dragão agora vai precisar resolver, né? Vamos puxar tudo aqui pra trás? Vamos puxar tudo pra trás ali pra poder tentar ver se a gente consegue salvar Salvamos, salvamos Tomamos dano pra caramba na torre, né? Isso é verdade, não tem como falar É porque, ó, o bebê dragão dele tá batendo, né? Ai, caraca, mano Tá embaçado, hein? Tá embaçado De falar que não tá fácil, hein? Mas vamos ver o que vai dar <coughs> Estamos tomando dano nos dois lados Isso não é muito bom Eu preciso... Do meu foguetão Na torre... Na... torre inferno No... Dragão infernal deles, né? Pra poder dar uma ajuda ali Acabar com ele Porque ele que tá atrapalhando o meu... Ai, ai, ai Bora, bora, bora, bora, bora Beleza, beleza, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora, bora Bebê dragão, bebê dragão Vamos pra cima Agora é a hora, hein? Agora é a hora, hein? Agora é a hora Se não for agora não vai ser nunca mais, mano né? Nossa, vamos lá Foguetão ali pra acabar com tudo Ai, bateu ali Boa, levamos ali um dano Demos um dano ali também Demos um dano ali bacana Vamos ver se a gente consegue dar o dano ali pra fechar Ai, ah, tá difícil Botamos a mini peca ali também então indo pra cima, né? Estamos indo pra cima Tá, vai pra torre ali Vamos ver como vai ser Olha a mini peca! Passou a mini peca! Nossa, mano do céu 615, a gente não consegue levar ainda, hein? A gente não consegue levar ainda, Tem que ficar ligeiro com isso daí Isso é importantíssimo Porque a gente não consegue levar ainda Então, não adianta, hein? Bora lá, vamos levar agora, vamos levar não Vamos dar dano ali naquela, naquele foguetão Com a bruxa pra ganhar valor Naquele foguetão, né, e a gente vai tentar Dar dano ali, ó, pra acabar Segurando ali também, né Ó, vamos botar agora a nossa mini pack aqui Vamos ficar de olho Ali, assim que a gente conseguir A gente joga foguetão na torre também, mano Que é aí, o, o tudo que a gente Quer, né, ó, bateu mais uma vez ali Agora foguetão na mão, e agora é GG-zaço Primeira torre aí já foi a e agora a gente leva a primeira partida A primeira partida foi GG Vamos ficar aí com 9 barra 0 Então a primeira deu bom Olha que o deck dele ia dar muito problema A gente conseguiu contornar Estudar essa situação, reverter Virar o jogo e ganhar a partida Bora lá então, vamos coletar o nosso Token lendário aqui ó, Token lendário pra gente E agora partiu pra última partida Do desafio, bora lá Vamos ver se a gente ganha, é isso galera Vamos lá pra última, que pode ser a última partida Vamos ver o que vem ali pra gente Torre Inferno já na tela Torre Inferno já na tela, boa, beleza Acho que a gente consegue ali dar o dano pra acabar Ah, ele deu, ele deu zap Ele deu zap, ele deu zap Nossa, foi ligeiro Nossa, ainda nem pegou Isso é complicado, galera Se eu tivesse um zap, eu conseguia ganhar todas ali, né? Mas não foi o caso, né? Ele vai levar os outros dois Elixir Olha que doideira, hein? É, então, isso daí que é embaçado Esses detalhezinhos aí que são embaçados Ele tem balão, o balão já me deu problemas... Algumas vezes nesse desafio Mas, acho que a gente vai tentar Se livrar dele aqui com foguetão Bora lá então Boa, boa, foguetão Batemos ali, beleza Tá, ele vai levar mais dois de bichiro ali hein? <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem ali o corredor Ai mano, escapou ali, bate mais um Boa, Valeu, valeu, valeu, valeu Bom, vamos lá Vamos ver aqui o que vai aparecer Ele tem ali o O problema é que ele tem ali o Opa, vou pegar aqui, peguei Ah, não, pegou primeiro, ah, vai Pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, mano Vamos colocar aqui a nossa Torre Inferno Vamos colocar aqui nosso, boa Boa, a Torre Inferno dele tá, tá lá atrapalhada Vamos então aproveitar, né Vamos então aproveitar e conseguimos pegar as duas ali Os dois Elixir ali Os dois Elixir ali um foguetão aqui agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Foguetão Foguetão, foguetão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, derruba Boa, derrubamos, derrubamos Tá, pegamos esse, hein, pegamos esse Pegamos esse aí Beleza, vamos ver como vai ser isso aqui, ó Porque, ó, tá doideira, hein, tá doideira Ele conseguiu dar dano a mais em mim Eu não tenho agora um... A torre inferno, né, então... Hum, vamos lá, torre inferno aqui Torre inferno aqui, vamos tentar puxar pra lá Vamos puxar pra trás, vamos puxar pra trás ali, ó Pra ver se a gente dá dano longe, né? Opa, deu dano longe, caiu longe Beleza Beleza, boa Tá, demos o dano ali Conseguimos ali tudo que a gente queria Vamos lá, vamos tentar fazer dano na torre Que é o que ganha a partida, né? <risos> <risos> vamos lá, então Vamos botar aqui foguetão ali naquela torre inferno. Botar bebê dragão aqui, ó. Atrás, ali naquele. Opa, botou ali um... Nada a ver, né? um gelo nada a ver ali pra desesperado, né? Desesperado ali. Boa, botar aqui minha torre inferno aqui, ó. Puxar pra lá. E, ó, meu golem tá lá, hein? Meu golem tá lá batendo. Vou botar aqui a mini peca também. Vamos pra cima, vamos pra cima. Olha o dano sendo colocado, hein? Olha o dano sendo colocado, meus amigos. Olha a mini peca passando. A mini Mano, mano, posso falar? Fechamos o bagulho, moleque Fechamos o bagulho, molecote Conseguimos ali, mano Olha que zica da balada, mano Na hora certa a gente ganhou vantagem A gente foi pra cima e fechou a partida Conseguindo então 10 vitórias e fechando o desafio, mano Muito top, rapaziada Conseguimos aí o lenhador ao vivo Estamos sim Estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui no Facebook O link tá aqui embaixo na descrição Você tá vendo aqui o chat aqui embaixo também Compartilhamento, estrelas da live Ó, Adrian Felipe, o novo, novo seguidor aí da página do, do Facebook Então, Adrian Felipe, bem-vindo, mano, tamo junto mesmo E vamos coletar aqui nossa recompensa, o lenhador Ganhamos o lenhador aqui, ele já tem, já tem no nível máximo Então eu ganhei ouro, 20 mil de ouro, é muito bom, hein Muito bom, fechamos aí o desafio Muito bacana Top demais, ó, ganhamos até uma fichinha lendária aqui pra trocar se a gente quiser <coughs> É isso, mano, deu bom, deu bom, gostei, gostei demais, mano Então é isso, o deck pra vocês utilizarem é esse que tá aparecendo aqui do lado Aqui do lado, esse deck tá aparecendo aqui do lado, aqui ó Que é Golem, Bebê Dragão, Mini peca Bruxa, Mega Servo, Torre Inferno, Tornado e também o Foguetão Torre Inferno pra pegar ali no meio Pra defender também Foguetão contra balão Que tem muito balão nesse, nesse desafio também e, e mini peca Sempre adiantado pra pegar aquela, aquele elixir também Pra poder ir também pra defender, é claro Muito top, funcionou rapaziada E você, já fechou seu desafio? Comenta aqui embaixo pra eu poder saber E é claro, se não fechou Usa o meu deck que é GG, molecotes Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui Não esqueça, o link do Facebook tá aqui na descrição Todos os dias tem live lá, não vacila Então é isso, muito obrigado a todos Um abraço a todos, abraço especial aos Apoiadores do canal Bruno Clash, mano, tamo junto É nóis, um abraço, falou, Fui!